GT, Centro Automotivo Em Curitiba, capital do Paraná GT, Centro Automotivo Traz seu carro pra cá Aqui nós fazemos toda a parte de suspensão Freios nacionais importados tem de montão Venda de pneus, baterias, rodas, acessórios Tudo de melhor para a sua revisão O nosso lavacar tem serviços especiais Polimento, vitrificação, espelhamento e muito mais E pro seu ar condicionado temos carga de gás Higienização vem que a gente faz GT, Centro Automotivo Temos uma equipe especializada Pode confiar. GT Centro Automotivo. Traz seu carro para cá. GT Centro Automotivo. Telefone 33353500. GT Centro Automotivo. Traz seu carro para cá. GT Centro Automotivo.